Se você já conversou com alguém sobre o mercado de ações e sobre como investir na Bolsa, certamente se deparou com o termo dividendo. Você sabe o que significa e como funciona? Ainda não? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar. Você já deve ter escutado aquele famoso papo de que a ação é uma pequena parte de uma empresa, certo? E é isso mesmo. Quando você investe nesse tipo de ativo, está comprando um pedacinho da companhia, se tornando sócio ou acionista dela. Em paralelo, as empresas listadas na B3 que geram lucro líquido têm, no geral, duas opções. Reinvestir esses recursos na própria operação ou remunerar seus acionistas com os famosos dividendos. Eles são justamente os repasses feitos pelas empresas como uma forma de recompensar aqueles que acreditaram e compraram suas ações. Talvez você esteja se perguntando... Como sei se uma empresa distribui dividendos e quanto posso receber? Tudo está descrito no Estatuto da Companhia, que é o regulamento e o conjunto de regras que direcionam seus próximos passos. Nele, as empresas descrevem seus objetivos e os planos de remuneração para os seus acionistas. Normalmente, as empresas que pagam dividendos distribuem cerca de 25% do lucro líquido. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Uma dica para quem se interessa por esse tipo de investimento é buscar por companhias que historicamente pagam dividendos acima da média, como no setor elétrico, de seguros e telecomunicações. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Ficou mais claro? Quer começar a investir em ações? É sobre uma conta aqui na Genial. É fácil, rápido e 100% gratuito. Aproveite para se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar com aquele amigo ou amiga que pode se interessar pelo tema. Até mais!